Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão no Excel. E no vídeo de hoje, na verdade o de hoje e de semana que vem, nós vamos calcular quanto é que custa pra você andar com uma charanga, certo? Então se você tem aí o seu pau véio, igual eu tenho, né? Você vai ver quanto que sai do seu bolso. Algum recado, Juliano? Por que, que a gente vai dividir em dois vídeos? Porque o conteúdo é extremamente extenso, então a gente precisa render pauta, então a gente vai quebrar. Então hoje nós vamos trabalhar com custo fixo de veículos. Toca é vinheta, não tem recado? Então, tá bom, Vai lá, case. corta depois de dois anos que eu tô aqui, o João quebrou o negócio. Bota! Amém Bom, bom, uai, beleza? Eu vou ensinar aqui vocês a calcularem o custo de um maquinário, ou seja, de um automóvel. Mas os conceitos que eu vou passar aqui pra vocês, você consegue também calcular desde uma moto até um carro, um trator, uma nave esp espacial, o caralho que for, porque nós vamos trabalhar com conceitos. conceito. Então quando a gente vai trabalhar com equipamento, basicamente nós temos dois custos, certo minha cara, Juliana? O custo fixo e o custo variável. Então olha que dificuldade, custo fixo, você que tá aí andando para filmar, o que, que é custo fixo? É aquele custo que não varia, certo? Ele é fixo, né? E o custo variável, olha que termo difícil, Juliana, é o custo variável, ele só tem se você utilizar, ok? Então agora sim, corta para a planilha, que é isso para a gente trabalhar com os conceitos. Então, pessoal, vamos colocar aqui ó, dentro da coluna A, que vai ser a nossa coluna onde nós vamos colocar os nossos parâmetros. Então, notem que eu estou a partir de uma planilha sem nada. Vou colocar aqui valor e vou colocar aqui a unidade a que se refere. Então a primeira coisa quando você vai comprar um carro, você tem carro, Juliana? primeira coisa que você vai comprar um carro, quando você vai comprar o um carro, o que, que acontece? Você tem que saber o quanto que vale o carro, Quando você vai investir. Por que você não quer falar? Só porque você ficou tossindo nos outros vídeos? Vamos comprar o quê? Vamos comprar um carro, sei lá, popular, um Golzeta. Quanto que tá valendo um Golzeta hoje? Não sei. É, eu já tive dois Golzetas, uma maravilha. Vamos pôr uns 40 pau? Então beleza. Então o valor de compra. Ok? Valor de compra, vamos colocar aqui 40 mil reais. Se fosse o Haroldo, ele trabalharia em euros, né? Mas vamos lá, não é ele, porque o negocinho dele é mexer com Tesla. Então, beleza, 40 pau. O que for célula de entrada aí é uma dica para quem usa planilha: sempre procurem de diferenciar o que é célula de entrada, o que é célula de saída, para que depois você consiga manipular com uma maior facilidade a sua planilha. Beleza, Ju? Então, beleza, vamos colocar aqui um verdinho. Eu não sei porque que eu fico olhando na tela, eu só me perco, vou olhar na minha aqui, beleza? E a unidade é reais. Aí, beleza, Juliana. Você tem 40 pau à vista para dar um carro? Não. Aí o que você faz? Você dá a entrada e financia o resto, ou seja, ó, você já começa levando uma lambada. Então, vamos lá. Se você for comprar um carro de 40 pau, os caras vão pedir pelo menos, acho que uns 20, 30% de entrada, certo? Vamos colocar aqui, ó, valor de compra, aí vamos colocar aqui, ó, valor de entrada. 40 mil, quanto que você quer dar de entrada? Uns 15 conto, tá bom? Tá, tá ganhando bem, hein? Tá guardado aí, quinzão? Então, vamos lá, ó. Vou copiar aqui só pra ficar fácil nesse valor eu vou colocar o valor de 15 mil reais, certo, Ju? Então, se o valor do bem é 40 e o valor de entrada é 15, né, você vai financiar quanto? Olha só, tá Fazendo de cabeça hoje o negócio tá bem. Valor financiado. Então, basicamente, a diferença entre o valor de compra e o valor de entrada, certo? Então, você vai financiar 25 pau. Aí, você vai financiar. Você já financiou alguma coisa? Quando você vai financiar uma casa, um carro, o caralho a quatro que seja, né? Uma geladeira. O que, que tem lá? Prazo de pagamento e a famosa taxa de juros. Que daí eu devia fazer isso aqui, porque aí é que entra um fumo desgraçado também. Então, beleza. Qual que é uma taxa de juros recorrente no caso de veículos? Vamos colocar aqui, ó. Taxa de juros. Você sabe quanto que tá a taxa de juros para veículos, mais ou menos? Não tem nem ideia. 1,5% ao mês, mais ou menos. Você vai falar assim: "Ah, é pouquinho". 1,5% não dá nada. Você vai ver o tamanho da pedrada que você vai levar. Então eu vou colocar aqui, ó, 1,5. Vou pintar de verde porque essa daqui é uma célula de entrada, percentual. Mês. Beleza, Ju? Tá indo muito rápido? Você tá acompanhando? Então tá bom. Então beleza. Aí beleza, então eu já sei a taxa de juros e o prazo de financiamento. Beleza? Opa, prazo de financiamento. Você quer pagar em quanto tempo esse valor que você tá financiando, Ju? Uns 4 anos, tá bom? Para não apertar muito? Então beleza. Então prazo de financiamento, 48 meses ou 4 anos, certo? Esta porra fica girando. Vamos lá. Aí beleza, Juliana. Com base nisso, né? Se eu for financiar 25 mil a uma taxa de juros de 1,5% ao mês com prazo de financiamento de 48 meses, quanto é que vai ficar o valor da minha parcela? Não sei, tem que calcular como. Como é que você calcularia? Você tem que descobrir o I. O I é o juros, já tem. Coloca o I no lugar, multiplica. Jesus. Assistiu ontem a aula do Asaf, que é um fodido aqui em matemática financeira. Eu vou facilitar a sua vida, dá pra fazer de uma série de formas, isso por juros composto tá, tá, tá. E aí eu estava falando com o um belo Haroldo Torres, dono do canal Economicamente, que vai aparecer em algum lugar dessa porra, dessa tela. Ele falou, não, botãozinho, juventudes. É só usar a fórmula do PGTO, que é justamente o um valor que calcula aí quanto que você vai desembolsar de parcela por mês. Então vamos colocar aqui, ó, parcela. Eu fico olhando pra baixo porque eu tô com uma cola aqui pra não me perder, tá bom? Obrigado. Parcela do... Financiamento. Como é que eu posso calcular a parcela? Aí tem uma fórmula bem legal no Excel que chama PGTO. Já usou 20 vezes e não lembra, né? Então tá bom. Igual PGTO, né? Então olha o que tá escrito na fórmula do PGTO. Calcula o pagamento de um empréstimo com base em pagamentos e uma taxa de juros constante, que é basicamente o que nós vamos fazer. Então PGTO. Olhando ali na fórmula, qual que é o primeiro argumento que eu tenho? É a minha taxa de juros. Então eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar a minha taxa de juros de 1,5% ao mês. Só que notem, pessoal, que ali ele não está em decimal. Então tem que jogar esse valor para decimal. Eu vou dividir por 100 Por que, que você já não coloca percentual direto, botão? Porque tem algumas ferramentas Como, por exemplo, o controle de formulário Que a gente já trabalhou, vai aparecer aqui Lembra aquela barrinha? Ela não aceita valores decimais Então é por isso que eu sempre procuro né, Dividir o valor para transformar por decimal E não colocar no formato decimal Beleza? Então beleza Nossa, falei beleza, oi? <risos> Beleza, então tá bom. Então, divide por 100, ponto e vírgula. Ali o próximo argumento que nós temos é o quê? É o número de períodos. Quantos períodos você vai pagar isso? 48. Certo, Juliane? Então, lá, 48. Beleza. O que, que mais falta? Ponto e vírgula. E o que, que nós temos? VP. O que, que é VP? V... Valor que você vai financiar, é o valor presente. Então você vai va financiar 25 pau, é esse valor aqui que está na célula B4. E aí notem que ainda nós temos dois argumentos, valor final e tipo, certo? Basicamente, né, você não vai utilizar neste momento, depois você entra no canal economicamente, posso deixar no suspense, e vê lá para que, que serve a fórmula do PGTO, eu mando um e-mail para o Haroldo que ele vai estar à disposição. Brincadeira, isso aí serve caso você tenha entrada de pagamento, entra na internet, procura, que eu também não lembro, eu sempre uso até aí, beleza? Olha lá, que maravilha, Juliana. então apareceu um número de menos 734 reais né? então o PGTO ela sempre vai trazer um valor negativo porque ela considera que você vai desembolsar isso no seu fluxo de caixa então só aqui para que não fique é, errado esse valor eu vou colocar um menos pode ser na frente do PGTO para que fique o valor ou seja se você financiar aquele 25 pau a uma taxa de juros de um e meio por cento ao mês pagar em 48 meses o valor da sua parcela da sua charanga que você vai comprar além dos 15 mil você vai pagar uma Parcela de 734,37 reais por mês. Beleza, Ju? Então, vou colocar aqui 734 reais por mês. Juliana já está fazendo conta de quanto que ela vai tomar depois no total. Calma que nós vamos fazer tudo isso aí. Ou seja, é quanto que nós vamos pagar no total desse financiamento? Então, eu vou colocar aqui financiamento. Beleza? Se eu vou pagar 734 reais em cada parcela e eu vou pagar 48 de 734, olha que maravilha quanto o senhor vai desembolsar ao final do financiamento. 30. 35 pau, meu querido. Então notem que você emprestou 25 e aí vai pagar no final 35, ou seja, a diferença entre o valor que você emprestou e o que você tá pagando, o que que é? É o nabo africano. Então beleza. Então isso aqui é reais. Beleza, Ju? Então OK. Então o valor total, no final quanto é que vai ficar a sua charanga então? Valor total. Então o que que é? É os 35 conto, tem que ver ela apontando aqui, que engraçado. <risos> mais os 15 de entrada que ele vai dar. Então o seu carro que na verdade você, né, acha que vai pagar 40 na verdade você tá pagando 50 pau. Ou seja, é um belo do investimento, entre aspas, porque aí não é investimento, né? Certo, é uma cagadinha que você vai tomar, né? Nesse carro que você vai comprar, um golzeta. Então vou colocar aqui reais, beleza. Então Ju, quanto que você pagou de juros aí? Dá para chegar né, de diversas formas a quantidade de, de valor que você desembolsou para pagar juros. Então vamos lá. Juros do financiamento. Eu vou colocar aqui em três unidades, tá? Porque depois a gente vai fazer todos os cálculos em reais por ano, reais por mês e reais por quilômetro, que é o nosso financiamento que eu desejo ah, encontrar. Então, isso aqui, ó, reais por ano. Né? Juros do financiamento. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Vamos fazer primeiro reais. Vai, Botão. Reais. Então, quanto você pagou de juros, Juliana? Como é que faz? Me ajuda aqui. Dá para fazer um monte de jeito, certo? É o valor do financiamento menos o valor financiado. Então, notem que você pagou de juros .250 reais, beleza? Se eu pegar esta mesma unidade, só que expressar agora em reais por ano, quanto que você vai pagar por ano dessa charanga? divide por 4, então vamos lá, vou pegar isso aqui, dividido por 48 dividido por 12, tá certo? Lógico que não, né? eu me confundi, peraí. Eu tenho aqui 10.250 dividido por, olha a importância que tem, dividido por 48 dividido por 12 e fecha. Olha lá que maravilha. Então notem que se você fizer igual eu, lógico, o Zerati vai colocar alguma forma mais rápida pra gente não ficar aqui discutindo. Se você vir aqui colocar direto o parênteses, sem esquecer, direto a barrinha, sem esquecer do parênteses, ele vai pegar ali, ó, você vai se fuder, vai calcular errado. Ou seja, Juliana, neste período, você tá gastando aí, que você ficou com financiamento pagando, reais por ano, beleza? Então se a gente trabalhar aqui, que cada ano tem 12 meses, olha que conta difícil, né? Isso aqui, dividido por 12, beleza? Você vai pagar de juros, então, R$ 213,54 por mês de juros, entendeu ou não? Entendeu? Então, o que nós temos aqui? ó? Todos os valores calculados. Beleza? Então, nesse primeiro momento, eu já, né, já matei um pedaço do meu custo fixo, que é o custo com juros. Beleza, Ju! Você pegou, então você vai fazer esse carro, né? Você vai ter um período aí, porque você não vai ficar com esse carro o resto da vida, certo? Aí você fala assim, não, aprendi com o meu pai, com, com quem você quiser, e sei lá, aquelas lendas de mercado, que o carro fica bom pra trocar quando ele tiver uns 80 mil km rodado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar esse negócio, vou investir os 40, os 15 pontos, pau à vista, vou financiar mais 25 e eu vou ficar com eles até os 80 mil quilômetros que depois disso o carro vai começar a dar merda e eu vou trocar, beleza? Então vamos lá, quilometragem que você vai, quilometragem que você vai é, trocar o carro pessoal, só queria falar um negócio que se você procurar na internet, tem 25 planilhas aqui, né, mostra quanto que vai ser o quilômetro rodado, a ideia aqui também é discutir um conceito para que você possa, não chega aquelas caixinhas mágicas que saem o resultado, eu quero que vocês entendam da onde saem os valores que o pessoal trabalha, certo Ju? Beleza, então beleza, eu vou colocar aqui hoje eu tô falando beleza, em mais do Olha que legal. Então, 80 mil quilômetros é isso aí que você vai trocar o seu Sim. veículo. Beleza, Ju? 80 mil quilômetros. Você quer trocar ele quando? No final do financiamento... Do... No final do... da hora da... que você acabar o financiamento, você já quer entrar outra dívida. Você gosta de dívida. Então, tá bom. Vamos falar que você vai utilizar esse carro, né? Esses 80 mil quilômetros, você vai utilizar ele em utilização... Puta que pariu. Anos. Beleza? Você vai trabalhar em 4 anos ou nos 48 meses. Depois o carro é seu, você faz o que você quiser. Beleza? Utilização em anos. Beleza, Juliana, se eu vou ficar com o carro 4 anos e eu vou andar 80 mil quilômetros, quantos quilômetros eu ando por ano? Então vamos lá. Quilometragem anual. Basta você dividir o quê? Os 80 mil pelos quatro. eu tenho aqui que você vai andar 20 mil quilômetros por ano. Se você dividir por mês, aí vai dar uma, por 12, vai dar mais ou menos por mês. Beleza? O carro aí, pelo que a gente vê na internet, depois você pode procurar, ele roda mais ou menos aí em torno dos 15, 20 mil por ano se roda normal. Se for a minha tia Regina, que só tira o carro para ir na minha avó, acho que ela vai rodar dá uns 500km por ano, pode comprar o carro dela que o valor né, tá zerado, acho que não bateu depois de uns 10 anos, não bateu nem a primeira revisão tá bom? Então beleza, isso daí é quilometragem enorme. aí beleza, Ju, você vai chegar depois ali dos 4 anos, ou depois dos 80 mil quilômetros, vai falar assim, eu vou vender essa bosta, certo? Que eu vou trocar. Só que beleza você pagou, teoricamente, você pagou 40 mil do seu carro, beleza? Você vai conseguir vender por 40 pau? Não, né? O que, que vai acontecer? O seu carro, ele vai desvalorizar, e aí que entra o conceito de depreciação. Então o que, que é depreciação? É a perda do valor do bem ao longo do tempo e basicamente nós temos dois tipos de depreciação olha que legal é um abraço pro meu professor Marcos Miller que ensinou isso aí nós temos a depreciação por uso ou seja você pegou o carro e saiu andar com ele ou não né você pegou o carro simplesmente e deixou ele na garagem vai ter depreciação também menor tudo depende lógico da intensidade que você tem da utilização Ou seja, nós temos a depreciação por uso Ou nós temos a depreciação por obsoletismo Você sabe o que é isso? Quando eu comprei esta bosta desse iPhone né? iPhone 7 Quanto que valia um iPhone 7 na época? 4 pau, sei lá 3, 4 pau, não sei Você comprou o seu iPhone 7 O que, que acontece? Se você deixasse ele na caixa Quietinho, parado e nunca utilizasse Teoricamente ele estava tá valendo 4 pau, certo? Só que o que acontece? Aí sai o 8, o 9, o 10, o 25 E cada vez você vai tomando um seu... E essa bosta... Nossa, falei palavrão fudido agora e essa bosta aqui ela acaba... De desvalorizando, certo? Então, ou seja, você não tem uma depreciação por uso, você tem uma depreciação por obsoletismo. Né? Então, isso é muito comum dentro dos equipamentos, mas vamos parar de viajar e voltar aqui para o carro. Então, beleza, chegou no final dessa vida útil, nós vamos pegar aqui, ó, o valor final do seu carro. Por quanto que você acha que você vai conseguir vender o valor, né? Você vai conseguir vender esse golzeta seu depois de 4 anos de uso, rodando mais ou menos uns 20 mil quilômetros. Tudo depende, como eu disse, do estado do veículo. Mas vamos estimar que você vai conseguir vender isso aqui por uns 15 mil reais. Como eu estou preguiçoso, né, e a formatação da a célula é parecida, eu vou copiar aqui ó, e vou colar. Ou seja, ao final do vida útil você vendeu ele por 15. E aí que nós temos... Ué? Vendeu só, só entra a entrada. Bela conclusão, Ju. Então o que nós temos aqui? A depreciação anual. Então como é que eu vou calcular a depreciação anual? É o valor inicial que eu... Deixa eu abrir um parênteses, né? O animal. É o valor inicial que eu tenho do veículo menos o valor final que eu vendi. Ou seja, né? Se você pegar 40 menos os 15 que você vendeu, neste período que você ficou com o carro, você enfiou na batatinha 25 mil reais, então olha que barateza que fica ter um carro, né? Então beleza, isso foi 25 mil reais o valor total, dividido pela utilização em anos que eu tenho, então depreciação anual por ano, você perdeu ou seja, saiu da sua conta e você não viu certo? 6.250 reais por ano é o que eu tenho. Beleza? Então olha lá que maravilha. Só que como eu disse, eu gosto sempre de mostrar a, a mesmo, o mesmo valor sobre três óticas, então eu vou colocar aqui a depreciação mensal, ou seja, quantos anos tem no mês, 12, né? Então você vai pegar esse valor de quantos anos tem no... quantos meses tem no ano, né? Você está gastando aí, ou seja, 520 reais por mês. Isso com um golzeta, hein, gente? Você já imaginou se vocês têm aquelas naves espacial aí, igual a do Haroldo, beleza? Não, isso aqui é reais por mês. Sem andar, isso aí você nem tirou o bagulho da casa ainda, né? Custo fixo, você vai ter ele, né? Independente do uso ou não. Então, beleza, nós temos a depreciação anual, depreciação mensal e tem a última que nós queremos calcular, que é a depreciação em quilômetros. Ou seja, né? Nesse período aqui, nos 6.250 reais você tá gastando por ano, quantos quilômetros você andou, Ju? 20 mil, não, 80 mil foi no total. Então, você tem aqui, ó, reais por ano, se eu dividir por quilômetro por ano, é como se fosse que cada quilômetro que você anda com a sua charanga, você estivesse jogando, né, 30 centavos para fora de janela, Guspi, né, de depreciação, beleza? Então, olha que custo carinho que eu tenho só em um negócio, beleza? Então, agora eu vou colocar uma segunda subdivisão aqui, porque nós temos já, deixa eu fazer pelo meu, senão eu me perco, porque nós temos aqui um segundo aspecto do custo fixo. Então, o primeiro foi o quê? Juros, o segundo foi depreciação. Só que tem mais coisa nessa brincadeira. O que, que você tem no seu carro? Você, Juliana, que é braço passo para caralho, né? Você andaria sem ter seguro? Não? Não? Então, beleza. Nós vamos fazer, então, um seguro anual para a Juliana. Então, quanto é que custa um seguro anual, Juliana, de um golzeta 40 pau. Mais ou menos, eu liguei pro meu primo que é corretor, noiva da Colina, aqui em Piracicaba, se você quiser, pode ir lá que ele tem preços muito bons, né? Danilo, um abraço para você. Mais ou menos, ele falou para mim que um golzinho hoje, né? Você vai pagar na casa de uns 1.500 pau por ano, né? Confia em mim, faça seguro, porque a primeira ensacada que você der, né? Você vai gastar muito mais do que isso, certo, Ju? Então, beleza, seguro nós temos aqui, ó, reais por ano, ok? Beleza, se eu tenho 12 meses do ano, só para que a gente mantenha as mesmas unidades, seguro mensal é como se eu pagasse aí, isso aqui dividido por 12, ô oh, caralho. Dividido por 12, R$ reais por mês. Beleza? Beleza? Então, beleza. Nossa, vamos lá. Então, ok. É seguro mensal. Vamos trabalhar isso também em cima da quilometragem. Então, seguro KM, eu vou dividir o quê? Reais por ano novamente, dividido por quantos quilômetros por ano eu ando. Então, olha lá que interessante, né? A cada quilômetro que você anda, é como se você jogasse oito centavos para fora do carro. Isso aqui vai dar em reais por quilômetro. Ou seja, isso aí é um determinado custo fixo que eu tenho. Eu vou aqui aqui e vou demarcar também, beleza? Então nós temos aí juros, depreciação, seguro. Tem mais alguma coisa fixa que tem, Juliano? Não? Tem ah, não tem ideia? Claro, é que você comprar tem. um carro... Você já ouviu falar no negócio que chama IPVA? Beleza, então, ou seja, se você comprar um carro, querido, você tem aí os custos com IPVA, beleza? Não só IPVA, você tem o custo com IPVA, você tem o custo com licenciamento, você tem o custo com seguro obrigatório, além do seguro que você já faz, você tem o custo com o que mais? Se você for transferir o carro, você tem o custo com transferência, ou seja, você tá fudido, né? Então, beleza, vamos calcular aqui quanto que é o IPVA de um carro, você tem ideia, não? Depende do estado, porque o IPVA, ele é estadual. Se você pegar o estado de São Paulo, fica na casa aí de 4% o valor de IPVA, aí você vai lá e quer comprar um carro de 220 pau, e aí você vê, compra lá uma, uma, uma né, que é SW4, aí você vai ver quanto você vai pagar de segurinho, beleza? Só que aqui, como eu disse, eu tenho IPVA, eu tenho DPVAT, eu tenho licenciamento, etc, eu não vou fazer todos esses, senão a minha planilha vai ficar muito grande, depois se você quiser, você é só adicionando linha já final, a planilha é sua. Então, beleza, nós vamos colocar aqui, ó, uma taxa, que eu vou colocar aqui, ó, IPVA, licenciamento, seguro, obrigatório, etc, etc, etc. Como o IPVA é mais pesado e fica na casa dos 4%, eu vou jogar aqui que essa taxa vai ser mais ou menos uns 4,5 né, que você vai gastar. Então, deixa eu colocar aqui, reais. Isso aqui é taxa, não tem nada de reais O seu botão. Beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Taxa, IPVA, quanto que nós vamos pagar agora de reais por ano. E aí é um negócio interessante, né, Ju? Né, que a gente tem que prestar atenção. O IPVA, ele vale em cima do valor venal do veículo. Depois, se eu tiver errado, alguém me corrige. Provavelmente, não sou especialista em carro. Mas ele vale em cima do valor atual do carro, né? E, pela... e o carro ele vai desvalorizando ao longo do tempo. Então, como é que eu faço para calcular um IPVA médio? Uai, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o valor que você pagou do carro, que foi mais ou menos uns 40 pau, certo? Mais o valor que você vendeu, que foi aí 15 conto, e dividir por 2. Ou seja... Na média, né? ao longo do tempo que o carro ficou com você, esse carro está valendo em torno de 27.500 E vamos aplicar uma taxa de referência do IPVA em cima dela. Porque não é justo nem trabalhar em cima do valor top, nem no valor baixo. Então nós vamos fazer uma estimativa e trabalhar com o valor médio. Se você não gostar, vamos se dar sequência. Beleza? Então eu vou colocar isso aqui dentro do parênteses, ok? E vou multiplicar o quê? Pela taxa de juros dividido por 100. Ok, Ju? Então, beleza? Olha lá que maravilha. Então, por ano, se você comprar um golzeta, você vai pagar mais ou menos isso aí de taxa em reais por ano. E como a Juliana relembrou bem, isso sem tirar a sua charanga da garagem. Ok? Então, beleza. Agora nós vamos fazer o mesmo esquema. Deixa eu multiplicar isso aqui. Eu vou trabalhar em reais por mês e vou trabalhar em reais por quilômetro. Ok? Então, o que nós temos aqui? 1.237 dividido por 12 é como se você pagasse aí R$ 103,13 por mês de IPVA, licenciamento seguro etc etc e se você pegar e dividir isso aqui por quanto você utiliza no ano que é os 20 mil quilômetros você está gastando aí seis centavos por quilômetro rodado de taxa de pva licenciamento seguro etc, etc etc beleza ju então vou fechar isso aqui tem mais alguma coisa em termos de custo fixo que você queira colocar aí Tô nem ideia. você não tem nem ideia realmente de custo fixo acho que não tem mais nada que a gente possa colocar né como eu disse no começo do vídeo né isso aí você pode aplicar por exemplo para um trator tá e se você estiver trabalhando com um trator. Assim como a gente tem o curso de gestão de sistemas mecanizados, olha que jabá que nós fizemos aqui agora. Você poderia, por exemplo, colocar o custo de tratorista, dependendo, se o tratorista ganha alguma bonificação, ele é custo variável. Agora, se você for pagar ele independente do uso, ele também é um custo fixo. Então aí você pega e vai incrementando a sua planilha. Então, aqui nós vamos ter finalmente o custo fixo anual, certo? Custo fixo anual dado em reais por ano, o custo fixo anual dado em reais por mês e o custo fixo custo fixo anual dado em reais por mês ficou feio, né? Vou tacar aqui custo mensal, porra. Posso? Obrigado. Beleza. Então, como é que nós vamos fazer? Agora, nós vamos pegar e vamos somar os respectivos valores. Então, vamos lá. Qual que eu calculei primeiro? Não foi o quê? Não foi o, os juros do financiamento. Quanto que eu vou gastar de juros do financiamento? reais por ano, beleza? Mais o valor da depreciação anual, mais o valor do seguro anual, tá certo? Mais o valor da taxa IPVA anual. Ou seja... Se você comprar esse charanga nessas condições, né? E não tirar o seu veículo da garagem, você vai gastar bagatela de 11.550 pau por ano. Olha só que maravilha, coisa pra caralho. É lógico que se você não for tirar da garagem, você já não vai ter custo de seguro, certo? Se você não for andar, vai fazer seguro pra quê? Larga lá. Mas só pra você ter uma ideia de quanto custa um, né? Como eu coloquei um carro popular na faixa de 40 pau financiando 15 pontos. Ou seja, é dinheiro pra caralho. Por isso que tá barato andar de Uber, né? Táxi, o que vocês quiserem carona a pé. E agora o que a gente tem que calcular Ju? O custo fixo mensal. Vou deixar essa para você. Se o carro custa reais por ano, quanto que ele custa por mês? Só dividir esse aqui por 12, olha lá que legal. Então o seu carro vai custar R$ aí, você reclamando de que às vezes tem que pagar a faculdade. Então é mais fácil andar a pé e pagar a faculdade, né? Porque depois desse quando você já vai ser convocado. Beleza? E por quilômetro, como é que a gente faz? Basta somar os respectivos valores em quilômetro. Com exceção de um que a gente não calculou por quilômetro, que foi o quê? Que foi a questão dos juros que nós colocamos depois, certo? Então aqui, ó os juros, nós temos aí 2.562,50 por ano. Se eu ando mais ou menos 20 mil quilômetros por ano, é como se, em termos de juros, 13 centavos eu jogasse pela janela, ok? E em relação a isso nós vamos somar então a depreciação em quilômetro, mais o seguro em quilômetro, mais a taxa de licenciamento em quilômetro, beleza? Ou seja, em termos de custo fixo, meu querido, né, à medida que você respeitar esses valores é como se você gastasse aí 60 centavos por cada quilômetro que você gasta, beleza? Ou seja, é dinheiro para cacete. Ok? E aí um ponto legal em termos de metodologia que a gente, que vale colocar também, né? Botão, mas aqui você está colocando em relação ao quilômetro, né? E se eu mexer na quantidade que eu vou andar aí no total o custo fixo ele vai variar, mas o custo fixo não é fixo? Por que, que o custo fixo varia? Então aí depende da ótica que você utiliza, tá? O custo fixo é aquele que ele vai obter, só que quanto mais você utilizar o seu bem, mais esse custo ele vai ser diluído, ok? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado dependendo da variável que a gente analisa. Então alguma dúvida, Juliana? Então corte para que a gente fácil encerramento. Eu não sei quanto tempo ficou esse vídeo, será que vai ficar grande, sabe. Eu tentei fazer um pouco mais rápido, mas não deu como. Mas, se você gostou, como eu disse, essa é a primeira parte de como calcular aí a sua, a sua charanga. No vídeo da semana que vem, eu vou mostrar como é que a gente calcula ele, utilizando a mesma planilha, calma, que enroscou. Nós vamos calcular, além dos custos fixos, que nós vamos utilizar a mesma estrutura, nós vamos trabalhar com os custos variáveis e fechar quanto que custa o seu carro. Beleza? Algum recado? É que se inscrever e ativar a notificação para receber o vídeo da semana que vem. Deu para ouvir? Então, toca a vinheta. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos e até mais!